A aldeia Romproré está em Chance. porque no caso, tem uma escola, essa aqui era escola, e a casa do Cacique pegou fogo, a casa da mãe. o fogo continua chegando para perto aqui, O um carro das, das outras comunidades próximas que vieram ajudar. Sem palavras do que está acontecendo aqui na, na comunidade de Romboré.